Pega Pegasus de volta aqui! Estamos estatando uma nova série... <risos> hum, a única diferença é que a minha seed eu estou jogando uma versão mais atualizada. Simon começou na versão um pouquinho desatualizada do modpack. Então a geração de mundo dele no começo vai ser um pouco diferente. Ele vai nascer em uma montanha, Eu da nova mais nascer numa montanha. Eu vou ter que agilizar o máximo possível, pegar o máximo que eu posso de lá no começo. Que tipo antes de chegar a noite, L ah, coisas importantes nesse modpack. Faz ah, o Tem que olhar no canto superior aqui em cima, tem uma mini FPS, ah, a hora do, do jogo, geralmente é uma. Agora é 6, 7 horas da manhã. Peguei a hora suficiente. Vamos, isso aqui para colher. Você bater assim, ser um soco não era é recomendado espaço, eu recomendo com o botão direito ficou, colheu uh, eu vou pegar pelo menos umas três ovelhas, não vou pegar mais aqui você também uh, que, tipo esse modpack é um, um, um dos mais difícil uh, até agora na comunidade o nome do modpack, para quem quer saber, estará na descrição, também, fazer tal tá Eu estou jogando na versão 2.3.2 uh, do modpack ZT e o Rise. E é um modpack 1.7.10, uh, posso dizer que é gigantesca. Está com 301 mods totalizando. Cara, se você for é um modpack HQM, que é todas as receitas editadas. Pra quem quer, pra quem tá começando a jogar um modpack, tá começando com Minecraft, não recomendo jogar esse modpack aqui. Cara, eu até recomendo caso você não tenha nada pra fazer. Mas eu, prefiro, eu recomendo você começar com os outros modpacks mais simples, mais... mais fáceis. Eu vou vir aqui nessa estrutura. Aqui já é a geração normal do que o Saibo começou. Vamos pegar essa potinha. E esse é um item um muito caro no jogo. Só o cada de craft. Tá ah, temos um cascalho. Não vou deixar espaço passagens aqui, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um pouco de recurso agora. Vou pegar um pouco de cascada, um pouco de. de asila. Só vou pegar. Vou fazer a crafting game, como vocês viram o crafting antes. Ele é minha feito. Quase que você quer é o sucesso. Nem precisa de madeira. Eu vou, na... eu vou fazer o seguinte: eu vou aprender um monte ensinar sinal mágica. Dá um pulo, pra nascer sei lá. É um, é dois. Chegamos hmm. apenas um pulo. Poder da edição. Duas bobeirinhas. Vamos fazer a carta aqui. Agora. Vou usar tchau. esse meio. Cadê mais a pá? Então vou fazer o seguinte: eu vou pegar tudo que eu, uma quantidade razoável de, de, de, de cascalho, dar um pouquinho areia, vou pegar só um pouco, e o que eu assar de creio, pegar também. Aí depois vou pegar tudo isso aqui eu vou usar a volta. É, digamos que eu acho que eu demorei um pouquinho pra pegar a quantidade que eu precisava de, de cascalho. Cara, só tá anoitecendo, descendo, Agora é um horário meio perigoso e eu vou pegar o máximo possível que eu posso de madeira para estar fazendo mais rápido. Uh, mais 5 madeiras, vou pegar essa medita tocinha uh, para poder encerrar mais pouco. A noite nesse modpack é muito bom. Deixa eu Dessa tramada, é e eu acho que eu vou, eu vou continuar mais um pouquinho aqui A chance deu o um acabar moreno é grande Se quiser o suficiente madeira eu vou ter que fazer uma outra carta dele Que eu não me lembro onde que eu guardei aqui. obesinho radar pegar o recurso câmeras não compensa vale a pena pegar, pegar, pegar. Agora, o peitoral que Dima um conselho, para quem quer, colocar. como que eu utilizo uma tosse na cabeça aqui, olha o que eu passei, por aí, decidem, abre o peitoral do Tinkers, coloca aqui, ó. aí agora eu aperto o ESC, deixa eu ver Vamos, lá, vamos lá, aqui. É, é onde eu, onde que eu ia andando Ai, ai meu deus, o que que eu acabei de fazer? Nunca ande à noite Esse barulho, esse barulho é ruim Pronto. Eu quase mori no primeiro episódio Qual é a chance? Quero fazer meus outros ferramentas iniciais. Eu vou estar a fazer. Ah, Retas. Fazer... Ah, eu quero um maçado também. Eu vai me para me fazer mais umas coisinhas, mas eu vou fazer. Vou fazer todas as ferramentas. Agora vai ser ruim, que eu vou ocupar muito espaço no inventário Eu não vou fazer a ensada por enquanto eu vou... Dar vou seguir. Esse jogo porque eu não posso só sair aqui e aí minerar automático Ele tem um sistema de mineração aí, Foi, como assim eu minério aqui é um meio de minério eu disse ó, que... geralmente os meios veios de minério aqui são muito grandes cara uma coisa uma coisa legal desse mod pack eu adicionei uns mods a mais depois ah, uh... é. eu acho porque hoje não é meu dia. Tá. Ah, eu não vou pegar aqui, vai se escaçar. Porque o babão aqui de basco. Quebrou tudo. Muito mais prático. para... De cascalho. Muito mais prático mesmo. Cara, isso é muito bom mesmo, vocês não tem ideia. Uh, deixa eu ver o que tem com esse binário Tá ah, muito bom é que as É, voltamos ao problema amanhã sim. Caiu um pouco agora uh, Eu peguei o máximo possível Tem uns minérios lá, mas Não pensava a pena eu colher Pegar aquele minério uh, que, tipo, É meio inútil então, tá assim, Fora, fora. que que é o suficiente e nós vamos começar a nossa zonada. Eu vou.. Não. Ah, provavelmente. Você tem que to... Quem vai começar a chamar de pé? Quem é? Vocês tem que tomar cuidado. Porque os animais. Os animais, quando vocês vão matar eles, eles acabam explodindo. Ah não, aquela é de novo. Vem cá? Tem o que pra, me... pra me oferecer. É, você não quer trocar nada? O uh, custo Vou pegar ele agora Ah! Quanto mais comida você comer, variedade de comida diferente Você vai ganhando corações de vida extra nesse modpack Claro que tem algumas comidas que você não pode comer com excesso Uma coisa legal desse modpack É que se for a coisa mais importante não pode fazer a casa em qualquer lugar, e fazer casa em deserto uh, bioma de mesa e tem um negócio chamado umidade que está em 90 quanto mais alto, melhor e eu vim para cá se quiser uma outra, um outro bioma, mini bioma né e a umidade caiu para 70 eu tenho no cais que eu já consegui encontrar o nível de umidade estava lá para 120 Quanto mais alto, melhor. PT, acima de 70, menos de umidade é muito bom. Plântano é um lugarzinho é um ótimo para se fazer a base inicial, tá? Mas é. não é muito bonito. Cara, isso aqui? Ah, eu já sei o que é. Vamos fazer uma primeira madura. de lodo. A melhor armadura que nós temos, mas é uma armadura que você vai dar na minha defesa inicial. Eu só não vou fazer o capacete que Aí então, vocês já sabem que ficou estiloso? Não é a melhor coisa nós tá E essa é a minha nova skin. Vi... cabe Pro, pro tá. eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar todo esse campo, que eu sei que vai ser é interessante isso aqui então vamos seguir para o local de destino eu só quero sair desse plano, né, que é na moral então, gente, eu tava andando por aqui, eu achei uma coisa meio estranha, tipo, agora eu tô correndo pra explorar isso aqui Tipo, uh, parece muito que alguém fiz, e tipo, as coordenadas, eu até vou mostrar, caso vocês quiserem vir aqui e ficar, uh, Tem alguma coisa aqui atrás Eu não sei o que, que é, eu não vou regar ali Porque eu não quero morrer vamos Já vou mostrar pra nossa já... Hum, já tô vendo que eu já tô no fim do o programa de pântanos Gente, eu tava pensando em fazer mais do Mas eu acho que vai ter que... por enquanto Tem que ser que fazer mais de madeira. Talvez eu consiga Vamos tentar. Vamos precisar de mais madeira fazer a morena Por ah, que está bem muda Essa comida de tipo, páscoa bem pouquinho, eu, não tenho... eu tenho o suficiente para tudo. Cara, isso me lembra muito com a cilindra. Ah, tipo... ah, para aqui pegar o começo. Cuidado. Será que agora eu consigo fazer? Seca minha. Tanto mais! Eu estou no limite, velho! Eu não tenho eu vergonha vou... de falar isso! Eu, eu não suporto mais! Eu não tenho dormido mais.